Olá, meus amigos, meus irmãos, que bom estar com vocês em mais um vídeo. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as distrações da vida. E eu gostaria de começar contando uma história que se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Imagine uma casa com duas pessoas com visões diferentes sobre a vida. No mesmo ambiente, duas pessoas, uma preocupada com os afazeres da vida e outra se importando com as coisas eternas. Jesus resolve passar nessa casa e ele resolve então, eu quero imaginar que ele resolve agora sentar na sala e, e fazer o que ele gostava de fazer enquanto estava aqui na terra. porque não ensinar assuntos concernentes ao reino de Deus? A Bíblia diz nessa história que a, a Maria, a Maria, ela, quando ouviu Jesus ensinar dentro da casa, a preocupação dela foi em se assentar aos pés do mestre para poder aprender um pouquinho sobre o que Jesus estava ensinando. Marta em contrapartida, Marta estava a, a, preocupada com os afazeres da casa, Marta talvez estava pensando no, nos boletos que teria que pagar, Marta estava preocupada é, sobre se a casa estava arrumada ou não, afinal de contas, o que, que vão pensar de mim? Eu tenho uma reputação a zelar, a Marta estava preocupada com os afazeres da vida, a Marta estava distraída. Talvez você está assistindo esse vídeo e você está distraído, está distraída com os afazeres da vida e não tem, não tem tempo, não tem tido tempo para escutar a voz de Jesus te ensinando, a voz doce do Senhor Jesus Cristo ensinando você assuntos relacionados ao reino de Deus. E essa história é tão interessante que enquanto Maria está aprendendo a palavra de Deus, Marta ela não se dá por vencida e ela tenta, inclusive, e ela tenta, inclusive, fazer com que o mestre Jesus repreenda Maria por estar aprendendo a palavra de Deus. A, a Marta ela chega para Jesus e diz: Mestre, o Senhor não se importa que a Maria não venha me ajudar. O Senhor não está vendo que eu estou trabalhando? O Senhor não se importa que a Maria fica aí parada? E Jesus utiliza uma expressão tão linda. Jesus disse, Marta, Marta, você está tão afadigada, você está tão preocupada. Mas a Maria escolheu a melhor parte. Significa que Maria escolheu a, a parte eterna, uma visão da eternidade. Maria entendeu que tudo isso em breve vai acabar. Quem que você é nessa história? Quem que você é? Você talvez é, é a Marta preocupada, né? ansiosa, cheia de frustrações de mal com a vida? Não tem tempo para ouvir Jesus? Ou será que mesmo no meio do caos você consegue ser Maria? Que mesmo com as lutas você consegue sentar aos pés do Mestre e ouvir as palavras do Reino de Deus? Às vezes não é o pecado que vai te tirar da presença de Deus, mas às vezes são os afazeres, as distrações dessa vida. No, no livro de Êxodo, no capítulo 5, capítulo 5 e 6, é, Moisés quando pediu para Faraó para que o povo fosse no deserto adorar a Deus. Olha a, a mente maquiavélica de Faraó, Satanás, entrou na mente de, de Faraó. E a, e a ideia de Faraó foi o seguinte, é, já que o povo quer adorar a Deus, então eu vou atarefar eles com mais serviço, eu vou aumentar o serviço. O diabo sabe que já, já não consegue fazer você cair no pecado mais, então ele começa a, a colocar tarefas, tarefas cotidianas a canseira do dia-a-dia. Dia. Quanto mais você trabalha, mais você quer trabalhar. Quanto mais você conquista, mais você quer conquistar. Inclusive no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nós podemos ver a, a parábola da grande ceia, onde o Senhor Jesus ele ilustrou que um homem tinha uma grande festa para dar, uma grande ceia, um grande banquete, e ele pediu para o seu servo é, chamar os convidados. Mas os convidados eles estavam muito atarefados, Inclusive, é, as desculpas são as mesmas de hoje. Um disse que tinha comprado um campo. <risos> outro disse que tinha comprado cinco juntas de bois e precisava examiná-los. E um terceiro convidado disse que não poderia ir na festa porque havia casado. Um é porque tinha conquistado. Outro é porque precisava produzir e trabalhar. E o outro é porque o casamento, o relacionamento estavam impedindo de chegar na presença de Deus. O que tem te distanciado de Deus... Por que que hoje você já não sente mais a presença de Deus como sentia antigamente? Porque hoje você não consegue mais chorar na presença de Deus como antigamente? São as tarefas, e você fica se questionando, eu não estou em pecado, eu não tenho levado uma vida de pecado, eu tenho tentado me consagrar ao Senhor, por que que as coisas estão diferentes? Por que que parece que eu estou tão distante de Deus? São as distrações, são o fardo do serviço, do trabalho, da canseira, o desejo por conquista, às vezes a ganância, faz com que nós automaticamente nos afastamos de Deus. Sem perceber, muitas vezes, nós temos deixado Jesus para trás. Nós estamos caminhando tão rápido e que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe, meus amigos, meus irmãos, que Deus nos ajude, que nós temos deixado Jesus para trás na caminhada. Em Lucas 24, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a Bíblia nos fala que após Jesus ressuscitar, já estava é, a, a notícia estava se espalhando que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos não sabiam se era verdade ou não, eles estavam atônitos, eufóricos, com adrenalina. Será que ressuscitou? Será que não ressuscitou? E nesse capítulo 24, a Bíblia nos fala que tinha dois discípulos que eles estavam indo no caminho de Emaús. Você sabe o que quer dizer Emaús? Sabe o que significa Emaús? Significa o caminho dos nossos interesses. E a Bíblia fala no, no capítulo 24 de Lucas que eles estavam caminhando e conversando sobre os acontecimentos da morte de Jesus. E um falava para o outro, ele era nossa esperança, Jesus era nossa esperança. E a Bíblia nos menciona que Jesus apareceu no meio deles, começou a caminhar com eles no meio deles para o caminho de Emaús. O caminho dos nossos interesses. Só que, como eles estavam no caminho dos nossos interesses, a visão estava fechada para essa vida. Eles não conseguiram identificar que era o Senhor Jesus Cristo. Eles começaram a caminhar com Jesus e Jesus pergunta para eles, sobre o que vocês estão falando? E eles falaram, mas você não deve ser de Jerusalém. Como você não sabe? Nós estamos falando sobre o Jesus, o Nazareno, que morreu na sexta-feira. Vocês conseguem perceber, meus amigos, meus irmãos, que eles estavam caminhando com Jesus, mas eles não percebiam a presença de Jesus. Talvez você está caminhando com Jesus nesse momento, mas você não consegue perceber a presença de Jesus, porque você está no caminho de Emmaus, o caminho dos seus interesses. A Bíblia fala que Jesus começou a ensinar a eles, chamou eles de Nécios, de Loucos, e, e tardios em conhecer as Escrituras. E está descrito que quando eles chegaram na entrada da aldeia, Jesus fez com que, como se fosse para mais longe. <risos> Jesus se fez de difícil para eles. Só que eles insistiram com o mestre, sem saber que era Jesus. Eles insistiram, falando, Fica conosco um pouco mais. Assim como aquela canção, Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Eles constrangeram Jesus e falaram, Fica conosco um pouco mais. Jesus foi com eles, entrou na casa, sentou-se na casa, e seiou com eles, e no momento do partir do pão, ali foi revelado o mistério da ressurreição para aqueles discípulos, ali eles pararam de se preocupar com o caminho dos nossos interesses, com essa vida, e entenderam a eternidade, ali eles compreenderam que era o Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo desapareceu. Olha que interessante! E, e, a, e o que um falou para o outro, o que um discípulo falou para o outro foi não é que ardia o nosso coração enquanto estava caminhando com Ele? Talvez quantas vezes você ouve a Palavra de Deus e o seu coração fica ardendo? Não é? Fica queimando o coração. Você sente o desejo de fazer o certo, de seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, de se tornar um discípulo de Jesus. O coração arde, mas você está tão focado no caminho dos seus interesses, no caminho de Emaús. Mas agora, quando eles tiveram a revelação da ressurreição que Jesus ceiou com eles na casa, eles tomaram uma atitude. A Bíblia diz que eles voltaram correndo para Jerusalém para anunciar que Jesus estava vivo. Após cair as escamas dos olhos, eles decidiram parar de se preocupar com essa vida e voltaram para somar, voltaram para Jerusalém e anunciaram para todos quantos eles puderam que Jesus está vivo, Jesus está vivo. Talvez você ache que esteja sem vida, talvez você pense assim, parece que eu estou sem vida. Mas quando o nosso celular, o nosso smartphone está sem bateria, nós precisamos conectar ele na fonte, conectar ele na tomada. Talvez você precisa se conectar com Cristo novamente, se conecte com o Espírito Santo do Senhor. Jesus quer começar a caminhar com você novamente, meu amigo, minha amiga. Dedique um tempo para o Senhor após esse vídeo. Quem sabe você agora pode dedicar um tempo para o Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. Jesus, me perdoa, Senhor, pois eu tenho dedicado para a maior parte dos meus dias para mim mesmo, para, para as minhas conquistas. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero dedicar um tempo maior para o Senhor, para o Senhor que me resgatou, para o Senhor que me curou. Talvez quando você começar a pensar de onde o Senhor te tirou, quantos livramentos, quantas curas, você está viva pelo Senhor, você respira pelo Senhor, Ele quer voltar a andar contigo. Eu gostaria de finalizar lendo para vocês o que está escrito em Efésios 6, 24, que diz assim, A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amor tem a ver com intimidade. Comece a amar mais o Senhor Jesus Cristo, para que você possa se tornar íntimo, amigo íntimo do Mestre Jesus. Aquele que um dia morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos mais altos céus e preparou um lugar para que um dia você possa passar a eternidade com Ele. Por isso, nunca esqueça, mesmo vivendo no mundo de Marta, que você possa ter o coração de Maria. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você gostou, deixe o seu like. Também eu peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Para você não vai custar nada, mas vai me ajudar muito. Inclusive você vai estar divulgando a Palavra de Deus. Você vai estar abençoando outras pessoas também que talvez estão procurando uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. E não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Todas as terças e sextas nós estamos colocando vídeos novos no canal para abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.